Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é a camisa de tule que vocês me pediram tanto eu usei esse tule bordado que é lá da Saia de Saia eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tule para fazer os acabamentos da camisa, aqui a parte do transpasse, a gola o punho a gente usou a gente usou um crepe Carolina também do saia de saia tá eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação vai ter molde dessa camisa no site do 36 ao 56 então se você quiser aprender a fazer esta camisa super facinho de fazer e olha que resultado incrível é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a camisa desse tule bordado maravilhoso que eu recebi lá do Saia de Saia. E vocês me pediram muito pra, tra pra trazer a camisa pra vocês, né, da novela da Seis. E vocês me, me pediram bastante para trazer esse modelo de camisa que é da novela da Seis. Então tá aqui, a gente vai colocando aqui o molde e vai cortando, vai ter algumas partes que a gente vai cortar no tule e outras partes que eu vou cortar no crepe, que o saia de saia também me enviou, porque eu acho que o acabamento fica mais legal, mas se você quiser cortar toda no tule, aí fica a seu critério, se você quiser usar outro tecido também você pode, tá? Então eu vou colocando aqui meu molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, diesel alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de costura toda a volta do molde, que seria a margem de costura, tá? Eu vou deixar aqui já a olho, que pra quem já tem prática já pode cortar a olho mesmo, ok? Então, eu vou colocando aqui os moldes e vou cortando e você faz o mesmo processo aí na sua casa. Pessoal, então agora que a gente já cortou todas as peças, passou carbono em tudo, a gente já vai come começar a montar a nossa camisa. Eu vou montar aqui só um lado com vocês, porque o outro lado é igual. E as costas, a única coisa que tem pra fazer é unir aqui, olha... A... Você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, você vai fazer nas costas, que é unir a pala, né? Tá vendo que a gente cortou a pala? Por que que eu cortei essa pala na camisa? Se não, se eu não cortasse a pala... Essa parte aqui do bordado, como esse tecido ele é barrado, essa parte aqui de cima ia ficar totalmente no tule preto. Então, pra dar um efeito mais bacana, eu fiz essa pala, daí ela vai ficar com bordado nela inteira. E a gente vai por mais um acabamento aqui, se você não quiser pôr o um acabamento, não precisa, você pula essa parte, você só une aqui a pala na sua camisa. O acabamento que eu vou fazer... Como eu disse, tudo que eu estou cortando no tule e todas as outras partes eu vou cortar no crepe preto que também tem lá no saia de saia que eles me enviaram. Então, todos os, os acabamentinhos a gente vai fazer no crepe preto pra dar um tchan a mais na camisa. O que que eu fiz? Ó, cortei uma tira de tecido, tá vendo? Dobrei ela, passei no ferro, aí você coloca na largura que você preferir. Vou colocar aqui na hora de costurar, então eu vou colocar minha camisa... Este pedacinho de tecido e a parte da pala aqui, olha. Desta forma, vou fazer um sanduíchinho, Alfineto isso daqui. E vou passar uma costura na máquina. Então, na hora que eu passar a costura... Ó, eu vou passar uma costura aqui na máquina. Opa, dobrou aqui atrás, aí. Eu vou passar uma costura na máquina, unindo tudo. uni tudo, eu vou virar. Vou vir aqui e vou fazer como se fosse um viés. Vou dobrar assim, olha, e passar uma costura a reta, a reta aqui na máquina também para fazer esse acabamento aqui. vai ficar desta forma assim, olha, tá vendo? É isso que eu quero fazer aqui nesta parte da pala, ok? Fez esse processo aqui, você vai cortar... Aqui tá a minha parte... Do transpasse, que eu também cortei no preto, no tecido preto. Vou colocar aqui, olha, desta forma, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, opa, desculpa, não, contrário. Você vai colocar assim, olha, vai colocar desta forma. E vai passar uma costura aqui, unindo de, desse jeito. Uniu aqui, vai ficar assim, né, ó. Deixa, deixa eu colocar aqui. O nil aqui vai ficar desta forma, parte de conta que já tá costurado. Nós vamos vir aqui e vamos virar isso daqui pra dentro, olha, desta forma. Dobrar na marcação do seu carbono e vamos passar outra costura desta forma, olha. Pra ficar assim, tá vendo? Ele vai ficar todo bem arrematado por dentro e por fora, vai ficar tudo certinho, tá? Tá? Então, nesta parte aqui da blusa, a gente vai fazer isso. Então, nós vamos fazer todos os espaços que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos pegar aqui a nossa manga, que está cortada aqui, aberta. E essa parte aqui, olha, que a gente cortou aqui, que tem no molde, nós vamos fazer um Y aqui, ó, pra gente conseguir colocar o acabamentinho. Ó, então, eu só cortei em Y, tá vendo? Abri aqui. Vamos cortar também um pedacinho de tecido, eu fiz um viés aqui, olha, eu passei na, no ferro pra ficar mais fácil, eu cortei um viés grosso, se você quiser cortar mais fino, você pode. E aí, a gente vai encaixar aqui, ó, pra fazer esse acabamento. E vai ficar desta forma aqui, olha. Isso daqui é só um viés pra fazer o acabamento aqui da manga. Fez o viés aqui, costurou seu viés, vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura unindo a sua manga aqui. Então, você vai fechar. Como a gente tá costurando tule, eu aconselho vocês a passarem... Um ponto... Não, se você tiver overlock, você pode passar direto no overlock. Se você não tiver overlock, eu aconselho vocês a passarem o um ponto reto pra fechar. E depois, pra dar o um acabamentinho, bem na beiradinha, pra pegar a beiradinha mesmo, você, pato, você passa o um ponto zigue-zague na sua máquina. Só pra ficar um acabamento bacana, porque vai ficar transparente. Então, faz isso se você não tiver overlock, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso punho e vamos colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aí, aqui nessa parte de cima, a gente vai dobrar um pra cá. Ó, você vai dobrar as beiradinhas pra fora, você já vai entender o porquê desta forma. Aí, você vai pra máquina e vai fechar o seu punho aqui, olha, só nas laterais. Com essa parte aqui, olha, dobradinha pra fora mesmo, tá vendo? Então, você vai passar aqui uma costura fechando as duas laterais do seu punho. Quando a gente virar, é que aqui não dá pra vocês verem, mas vamos pra máquina, a gente costura isso daqui, ó, dessa forma, tá? Com as beiradinhas, ó, com as beiradinhas, tá vendo? Uma pra cá e uma pra cá, e você vai passar uma costura aí na máquina reta, fechando as laterais do seu punho. Então, nós vamos pegar aqui a nossa gola, primeira parte de cima, tá? Vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura, uma costura por esta parte aqui lateral e pela parte superior, fechando a nossa gola, deixando só essa parte aqui de baixo aberta, tá? Então, primeiro a gente vai costurar isso, depois a gente une uma gola na outra. Então, é só fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês agora e aí a gente volta pra continuar montando a nossa camisa. Bom, pessoal, então, vamos lá. Ó, eu fechei aqui o meu punho, tá vendo? E fiz aquela parte que eu mostrei pra vocês. Coloquei o acabamento e fechei aqui a minha manga. Agora, ficou bem mais fácil na hora de encaixar o punho, porque a gente já fez as dobrinhas pra dentro. Então, você vem aqui, ó, encaixa aqui, desta forma, e vai passar uma costura, ó. Que ele já fica com o acabamento, tá vendo? Ó. Só você ir alfinetando aí. Tá? Olha, e aí a gente vai pra máquina, passa uma costura, que já fica tudo certinho aqui a parte deste acabamento, tá vendo? Faz isso com as duas mangas. Aqui, olha, a gente já montou a, essa parte da camisa, né, que eu falei pra vocês. Agora, eu vou pegar aqui... A minha outra parte da camisa, que eu já montei toda ela, e vou colocar aqui, olha, vou pegar as costas, olha, as costas que eu falei pra vocês, mesmo processo que a gente fez na frente, tá vendo, ó, esse viés que a gente colocou aqui? Agora, eu vou vir aqui com a parte das costas e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura pelas laterais aqui. E pela manga, já vamos fechar, então, a nossa camisa. Fez isso, vai vir aqui com a sua manga e vai encaixar a manga também já na sua camisa. É bem simples, é só você ir colocando aí certinho que ela encaixa e o tule ele estica. É facinho de encaixar a manga, tá? E aí, depois que a gente fez todos esses passos aqui, a gente vai vir aqui com a nossa gola. Então, olha, eu costurei a minha gola e virei ela. Lembra a parte de cima que eu falei para vocês? Deixa eu abaixar um pouco a câmera. Aí, ó. Então, lembra que eu falei para costurar só a parte de cima? A parte de baixo, você vai vir aqui e vai fazer o mesmo processo que a gente fez no punho. Tá vendo? Olha, eu dobrei aqui para dentro, tá? Passei no ferro só para ficar mais fácil na hora de encaixar. Aí você vai vir aqui, você vai colocar assim, ó. Você vai colocar este lado que você dobrou pra baixo, a sua gola desta forma aqui, você encaixa ela, essa que a gente costurou. E aí, você vem aqui com a sua outra parte e coloca o negocinho que a gente dobrou virado pra cima. Aí, você vai alfinetar isso daqui e vai passar uma costura pra embutir a sua gola, tá? Tá? E aí, quando você costurar, a gente vai costurar aqui, olha, a gente vai costurar as laterais, a gente vai fechar aqui, ó, as laterais e toda essa parte superior. Quando você costurar aqui essas laterais, você vai costurar dobradinho também, igual a gente fez ali com o punho, porque na hora de encaixar fica muito mais fácil na hora de encaixar isso daqui. Facilita demais o trabalho quando a gente faz isso, tá? Tá? Então, você vai pra máquina agora, passa uma costura, que isso aqui vai ficar todo embutido. E depois, a gente vai encaixar isso daqui na parte dali da camisa. E é bem simples, porque ele já tá dobradinho, é só passar uma costura, é bem rápido. Eu vou fazer esses passos aqui, que é só passar uma costurinha reta, ó. Só fechar aqui e essa parte superior, tá? E passar aquelas, aquelas partes ali na máquina. E aí, eu volto pra gente colocar a gola, então, na nossa camisa, ok? Pessoal, olha... O que, que eu fiz aí? Eu só encaixei a minha gola na minha blusa, tá vendo? E alfinetei tudo pra poder passar uma costura na máquina. Então, eu dobrei essa parte aqui pra dentro e essa outra parte pra dentro, olha, daí fica bem certinho e só vai ficar uma costura aparente, tá? Então, é só você fazer isso daqui e ir pra máquina e passar uma costurinha reta na máquina, prendendo a gola na sua camisa. Aí, a camisa já vai estar quase finalizada Vai, olha que linda, pessoal. Gente, ficou realmente linda copiando aí o modelo da novela da seis, Eu não sei o nome da novela, mas, gente, amei a camisa. Olha que graça, que delicada que tá ficando. Aí, vai faltar o quê? Colocar os botões aqui e fazer a barrinha. Pra fazer a barrinha, eu só vou passar... Eu vou virar duas vezes pra dentro e passar uma costura reta na máquina. E colocar os botões. Eu vou colocar botões ali vou colocar aqui na manga um botãozinho também, mas eu já tenho vídeo ensinando como pregar botões, então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pregar os botões e aí eu volto com a camisa finalizada. Mas a gente vai pra máquina primeiro pregar essa gola e vocês vêm comigo. Então, tá aqui, pessoal, a camisa já tá finalizada. Olha que gracinha que ficou. Eu coloquei botão de pressão, mas se você quiser colocar o botão comum, você pode também. Eu tenho vídeo já ensinando como pregar o botão de pressão e como pregar o botão fazendo a casinha e tudo, tá? Eu vou deixar os dois links aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar aprendendo. Meninas, ficou linda, super cara mesmo, aí Dessas atrizes aí da novela da seis que tá usando, né? Eu adorei o resultado, Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. E só uma coisinha, olha como dá toda uma diferença a gente fazer os acabamentos com o tecido preto. Olha como que fica bem mais bonitinha, dá um ti a mais na camisa quando você coloca, né, esses acabamentos em preto aqui, olha, eu também preguei os botões, tá vendo? Então dá toda uma cara, mas eu gosto mais, eu acho que fica mais elegante. Tá? Você pode fazer ela toda em tule, se você quiser, mas eu acho que fica mais bacana você fazer os acabamentos com outro tecido para contrastar mais, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.